Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. Hoje nós vamos fazer os passos 26, 27 e 28. Eu vou fazer três de uma vez, porque não porque eu esteja pressando, mas é porque eles realmente são muito simples. Vocês vão ver aqui. Então, passo 26, o que a gente vai fazer é colocar os conectores para esses dois cabinhos aqui que saem do hotend. Né? Então o que que sai aqui? É um cabinho que é para o termistor, que é o sensor de temperatura que vai dizer para o computador se o hotend está quente o suficiente, né? Vai dizer para o controlador como é que tá, para saber se pode entrar filamento e tal. E o outro é o hotend em si, que é o que vai aquecer a impressora. Tem dois comentários ali, é, dizendo que ah, a imagem não está clara sobre qual conector vai aonde. Mas na verdade, assim, é preciosismo... Não, não... Não teria por que eles explicarem mais, porque os, os dois conectores são bem diferentes. Se vocês olharem assim, na verdade um é macho e o outro é fêmea, assim, dá até para você conectar um no outro. E do outro lado a ponta não tem nada a ver. Então, na verdade não tem como confundir. para esse passo 26 acho que é difícil você querer achar uma confusão aqui, porque ó, a peça aqui, ó, tá bem clara aqui. Qualquer qual, é só você dar uma olhadinha, prestar atenção um pouquinho. E assim, se você para você errar, não sei, você teria que fazer muita força e mesmo assim não vejo como. Né? A minha camiseta é escura, não sei se vai dar para ver. Ó. Mas ó, não tem como, né? Então é uma pecinha que encaixa, né? Tem um clipezinho aqui. Então você só precisa fazer isso aqui. Deu um clique, entrou, e esse aqui é a mesma coisa. E isso foi o passo 26 né? assim, Se o cara quiser mais explicação do que isso É difícil O que mais? O passo 27 A gente vai A gente prenderia este cabo aqui Esse cabo sim Acho que cabe conversar mais sobre ele né? Quem é esse cara aqui? Esse cara é do sensor de indução né? Que é uma peça delicada aí. Esse cabo aqui e o, o, o jeito como ele está conectado é muito esquisito. Se você olhar bem, numa ponta aqui, ele tem três cores, que é azul, marrom e preto. Não sei se vocês vão enxergar, ó, azul, marrom e preto aqui. E do outro lado, ó, preto, branco e vermelho. Então assim, para você errar esse é fácil, né? E esse é uma conexãozinha, ó, que ele, assim, cabe qualquer coisa aqui, dá pra encaixar qualquer coisa e dá pra errar, esse aqui dá pra errar mesmo, né? Então ali eles, no, no site eles tentam deixar bem claro que o, o preto se conecta no vermelho, né? E o azul se conecta no preto, né? Então, é, isso aqui tem que prestar atenção mais ou menos, porque na verdade a minha já veio até conectada, né? O medo de você conectar a dor é tão grande que o kit já vem com a peça conectada para você não ter erro. Né? E esse é o passo 27, né? Que eu não fiz nada, né? Basicamente eu desconectei para poder fazer de novo o passo 27. E o passo 28 é só isso aqui, ó. Pegar, juntar toda essa fiarada aqui e passar aqui uma abraçadeira plástica. Né? Então vamos fazer isso agora. Eu vou até passar duas na verdade. Porque, como tem esse conector aqui no meio, acho que ele vai ficar mais preso se a gente passar duas abraçadeiras. Até olhar a imagem, né? vou botar a imagem para vocês verem como é que tá. Eles juntam tudo aqui e prendem num buraquinho que já tá aqui. Tá vendo aqui? Tem, tem esse. Furinho aqui, ó. Esse é o furinho que foi feito só para isso, só para você passar esse cabinho, essa abraçadeira plástica e prender os seus cabos, né? Então vou pegar aqui e aí a gente pega essa fiarada toda aqui, passa aqui e Mais uma conferida se tá todo mundo aqui Parece que tá, né? Que a ideia é ficar assim, né? Ficar esse conjunto todo junto Que por acaso o meu não ficou, né? Porque o do cooler, que acho que era um dos principais Já ficou de fora Então, vamos, vamos fazer de novo Aí tomar cuidado, né? Para não arrebentar um cabinho junto abraçadeira então. A abraçadeira é para isso mesmo né pra gente perder Vou botar vários aqui não tem problema um negócio barato tranquilo fácil de achar e o pior é que eu acho que eu vou pregar do mesmo jeito porque aqui vamos ver Acho que dá Ó, O que eu fiz aqui foi Dar uma voltinha aqui com a abraçadeira No meio dos fios todos aqui Só para ela prender mais coisa aqui no meio Ela vai ficar um pouco Enroscada aí no, no, Nos fios Mas não tem problema, né? A ideia é ela só Agrupar os fios Não deixar muita coisa espalhada pelo caminho Então vamos lá, os conectores estão firmes A gente só passo assim E aí aqui, ó Então, esse conector, ó, Se você deixar esse lado firme e esse lado meio solto Esse cara vai acabar soltando E é justamente o cara que é complicado, né? O único... O show da história aí O único ponto que cabia explicação, né? Então acho que é aqui Cabe a gente vir aqui, ó Dei uma torcidinha aqui E vou prender A outra ponta desse cabo Com outra abraçadeira aqui Então num passo que era para eu gastar uma abraçadeira, eu, tô... eu gastei três, né? Então o meu errei. E aqui eu tô sendo preciosista, vamos dizer assim, Vamos, tô gastando uma mais. E pronto. É isso aqui. Né? Ficou coisa espalhada assim, tá bom? Não tem problema. Mas esse aqui é o passo, é o final do passo 28, né? Podemos vir aqui, ó aí. E... Tirar, dá uma diminuída aqui neste, nestas abraçadeiras E aí sim, esse aqui é o passo 28 É isso aqui, a fiação toda reorganizada No próximo passo, então a gente já vai pro passo 29 E aí a gente começa a trabalhar na segunda metade da impressora, né? A parte de baixo Isso aqui é o conjunto que vai ficar em cima isso aqui vai ficar fixo e ela vai trabalhar assim. E embaixo, agora, a parte que a gente vai trabalhar agora é a parte que vai mexer ela aqui no outro eixo, no eixo X. Tá bom? Até mais!